Agora vamos falar da pronúncia da sura Tilaqlas. Então, Audubler mina Shaytanir Rajeem, Bismillahi Percebam que eu junto né, todo o final, Bismillahi R-Rah, Manir Rahim. Vai juntando tudo primeiro versículo, kul, kul, hu percebam que tem shadda no lam, então fica hu al ahad ahad al no corão vira ud, quando ele está mudo, tem o som de d então kul, hu Allahu Ahd. segundo versículo. Allahu Allahu Sufmad. Você junta a segunda palavra com a primeira. Então Allahu Sufmad. Eu já fui do ru para o só. Allahu Sufmad. Allahu Porque tem chegando só. E você vai do Ré para o Sol direto. Allahu SOMED. Depois, LEM, o MIM de novo, que você fecha as, os dois lábios. LEM, né, fecha o lábio no um, um, outro. LEM, LEM, YELID. LEM, YELID. wa LEM, YULED. YU, né, dois tempos. YULED. LAM YALID WALAM YULAD E o último versículo WALAM WALAM YAKUL LAHU Você junta o NUN que tem no YAKUN você não fala e junta com o LAHU fica no LAHU e o você estica duas vezes YAKUL LAHU KUFUAN KUFUAN AHAD Note que tem o nono, você fala é, direitinho, você mostra que tem o nono. Fuan ahad. De novo, ahad. Então, falando agora a surata inteira. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu somed. Lam yalid wa lam yulad o nome de todos eles